Duas mudanças, duas organizações, aula ao vivo sem internet, personal organizer enviada por Deus. Eu aposto que você está curiosa para saber como é que resolvemos tantas coisas em poucos dias. Se você quer saber, eu também quero te contar. Senta comigo que eu tenho certeza que você vai amar. Eu já te falei em outros episódios que esse foi um projeto divino para nossa família e que por isso nós decidimos obedecer o mais rápido possível. Eu não posso te dizer que nós não tínhamos noção da correria que seria isso. Sim, nós sabíamos sim. Trabalhamos com organização e sabemos muito bem como as coisas são. Antes de começar a te contar tudo, eu quero que você já dê o um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa logo o sininho e toda semana, quando sair um novo episódio, o YouTube vai te avisar. Que dia, senhores! Olha, mesmo estando tudo sob controle. E quando eu falo isso, eu quero dizer que já estava tudo programado. Mas se fazer uma mudança já é um desafio, imagina duas mudanças com duas organizações. E para melhorar, a minha mudança era para uma casa nova. Isso significa que além de não termos armários planejados... Também não tínhamos luz, gás, internet, etc, etc, etc. Agora uma pausa para você conhecer em poucas palavras a empresa que eu faço as minhas mudanças pessoais e que indico para todos os meus clientes. Eu tô falando da do Kern. A equipe é super profissional, eles são mega educados, atenciosos, cuidadosos. Gente, é impressionante. Eles começam e terminam o dia com um sorriso no rosto. E o melhor de tudo, eles são muito rápidos. É incrível a velocidade como eles, com que eles embalam tudo. Em poucas horas eles já tinham feito o nosso apartamento antigo quase todo. E olha que eu tô falando de uma cobertura duplex de quase 600 metros quadrados. E para você que se preocupa, como eu, com a qualidade e não só com a velocidade do serviço, eles são super preparados. Para você ter uma ideia, eu própria, Priscila Saboia, treinei a equipe deles. Isso mesmo, eles organizam os itens nas caixas com o meu treinamento. As caixas chegam rotuladas e separadas. Quando chegam no novo endereço, distribuindo nos ambientes certos, seguem um roteiro programado. Eles utilizam cores para cada ambiente, o que facilita muito a distribuição das caixas na nova casa. Gente, quer melhor do que isso? Quer, né? Lógico que quer. Agora, se liga nesse mini armário. Eles são simplesmente os melhores, e se você quer fazer a sua mudança ou a de um cliente com eles, o link para contato está na descrição desse vídeo. Agora, continuando. Na prática, o que aconteceu foi o seguinte. A minha equipe estava em outra mudança. E eu, aqui na minha. Vocês já conhecem algumas delas. Carla, Janaína, Ana... Meninas, um beijo. Eu amo vocês. Só vocês mesmos pra fazer isso junto comigo. Nessa organização, a gente também contou com a Leia e com a Dani, duas queridas que trabalharam conosco exclusivamente nessa organização. O problema é que se a minha equipe toda tava lá com o cliente, quem é que tava comigo, além de Deus? Eu! O cliente estava resolvido. Mas quem é que ia me ajudar de forma profissional? Já que a minha equipe não estava disponível. Comecei então a ligar para algumas personal organizers que já trabalharam comigo e que são formadas pelo meu método. E a querida Leslie, como sempre, mais uma vez me ajudou, vestiu a camisa e veio participar da organização da mudança. A caixinha de SOS dos a meninos está tá lá em cima. Está lá tá porque na mesa, mesa, já estava em cima. né? Não, não. Tava numa caixinha. Um... Ah, tá. Tava tá numa caixinha. Tá. Tem quatro caixinhas ao todo, mais uma. Aham. A disse que são, as mais... O o já, já, são os mais mais. São mais. Já, é todo é. Dia. É. E o melhor de tudo foi que ela mesma fez contato com outras meninas que prontamente se dispuseram nessa missão comicase. Sueli e Rosana, o meu muito obrigado. Vocês foram nota 10. Se você é uma personal organizer e já trabalhou comigo em alguma organização, deixe o seu comentário aqui, porque eu tenho certeza que eu vou lembrar de você e da sua organização. Além das meninas do Rio de Janeiro, que nós já conhecemos e que sempre que possível estamos juntas, a surpresa veio de São Paulo recebemos a visita da Cris, uma pessoa maravilhosa que Deus enviou para trazer uma bênção para nossa casa e família. E adivinha? Ela caiu para dentro na organização. Em breve eu farei um post contando um pouco mais sobre ela. Aguarde, tá? Agora de volta às organizações. Carla e as meninas estavam em uma casa maravilhosa aqui no Rio de Janeiro, fazendo o que elas fazem de melhor, organizando tudo da melhor forma possível. Olha só a foto que eu tirei. Muito chique, né, gente? A família já tinha nos contratado em outras organizações. É como eu sempre digo, se você quer clientes fiéis, dê o seu melhor. Você não precisa ter o melhor preço, mas precisa ter o melhor serviço. Enquanto eles brigam pelo preço mais barato, lute para se especializar na sua área e aumentar o seu valor como profissional. Essa é a fórmula da prosperidade, servir e servir da melhor forma. Quem não serve para servir, não serve para nada. Eles podem até ganhar dinheiro, mas não se sustentam a longo prazo. São como as modinhas que vêm e vão. Na real, elas não são a sua concorrência. Você está em outro nível. De maus e bons profissionais, o mercado está cheio. Agora, dos excelentes profissionais, ah, disso eu tenho certeza. Estamos com falta deles no mercado. E essa é a sua chance de se destacar. Pode ter certeza. Trabalho e dinheiro não vão faltar. Acontecendo ao mesmo tempo em outro bairro, estava eu fazendo a minha mudança. Simplificando para você entender, em poucas etapas, nós rotulamos tudo e explicamos o roteiro para a equipe. Tiramos o primeiro dia para embalar a maioria das coisas que não usaríamos mais até a mudança completa da casa. Fizemos a mudança em dois dias e meio. E no último dia, fizemos um tour pela casa antiga para nos certificarmos de que tudo já tinha ido embora. Acompanhe agora! essa noite, eu ainda tinha uma aula online e ao vivo para dar, gente. Gente, mas como é que faz isso sem internet, pelo amor de Maria Helena? Tendo amigos! O querido Jorge e a Fê, nossos amigos, abriram sua casa linda para nos receber. E deu tudo certo. Eu fiz a aula e foi top. Adorei ver como ficou linda a organização que a equipe tinha feito, inclusive, no closet deles. Há poucas semanas atrás. Como que uhum. o trabalho foi super organizado, <risos> aí a gente comprou esses cabides que... Acho que foi você que falou, né, Pri? Pra foi, Fernanda é, que é, Que aí ela já foi comprar Que é mais apertado. No próximo episódio do Diário de uma Mudança, Priscila Sabói ensina como organizar de forma provisória e barata até que os armários cheguem. Não perca!